Você também aposta em futebol virtual e tem uma dificuldade de assistir os jogos porque fica travando a todo momento. Tem pessoas que não conseguem assistir nenhum pedaço do jogo que você quer de tanto que trava. Bom, se liga que eu vou te mostrar um macete aqui agora pra você conseguir assistir jogos de futebol virtual na Best 365 sem travar absolutamente nada. <risos> Opa, seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal, me chamo Júnior Moreira, criador do Tropa Milionária, que é o melhor treinamento do Brasil para quem quer ganhar dinheiro aí com apostas esportivas, mesmo sem ser o um analista, exatamente, tudo isso com as entradas lá do nosso robô, que acontece 24 horas por dia, mas enfim, não tô aqui para falar disso, vou deixar o link do Tropa Milionária aqui na descrição, se você quiser saber mais, beleza? Bom, muitas pessoas têm dificuldades é, de apostar aqui né, na Bet365 no futebol virtual, sem é, conseguir assistir os jogos sem travar, né, o tempo todo, às vezes, os jogos acabam Uh, travando, acaba agarrando, acaba dando né, umas, Uns bugs ali a pessoa não consegue Muitas vezes assistir os jogos E eu vou mostrar para você uma maneira de você conseguir assistir os jogos Apostar em futebol virtual sem que os jogos travem tá bom então primeiramente se você gostou do assunto do vídeo eu quero pedir rapidamente para você deixar o seu like se inscrever aqui no canal para você não perder nenhum dos próximos conteúdos que eu tenho certeza que cada vídeo desse canal poderá fazer você lucrar cada vez mais tá bom então já deixa o seu like e já se inscreve aqui agora não perde tempo tá bom e segundo quero pedir para você entrar no nosso grupo gratuito a gente tem um grupo gratuito lá no telegram onde a gente envia entradas basicamente todo santo dia olha só a gente tá chegando a 12 mil pessoas no telegram já Tá, e a gente tem entradas todos os dias, se liga aqui para vocês, olha só a quantidade de greens seguidos que a gente conseguiu aqui nos últimos dias Olha só para você, tudo green, ó Então assim, o pau quebrando, entra lá, é de graça, a gente manda algumas entradas lá durante a semana para você, beleza? Bom, mas vamos direto para o assunto do vídeo então para não agarrar aqui, vamos lá Qual que é essa forma, tá? Bom, muitas pessoas, ó, vou mostrar para você aqui na prática que o jogo vai rodar liso, ó Vou entrar aqui no mercado de futebol virtual Ó, vai começar esse jogo agora, ó Olha só para você ver como que não vai agarrar nada, basicamente, ó Geralmente, ó, tipo assim, uma travadinha de leve, mas o jogo continua rodando, né? O que acontece muitas vezes é do jogo, tipo, travar e pronto Para e você acaba não conseguindo assistir absolutamente mais nada Aí você tem que atualizar a página, você tem que entrar em outro campeonato e voltar para ver se o jogo volta de novo E olha só para você ver aqui, olha, rodando liso, ó Não trava absolutamente nada, tá vendo? Ó? É, é bem de boa, ó, bem tranquilo, tá? Nessa altura do campeonato aqui já teria travado para mim se tivesse normal. Bom, o que, que você vai fazer? Ao invés de você entrar no site bet365.com Aqui tá o segredo da parada, ó. Você vai entrar nesse link aqui, ó. Olha só. Game. Deixa eu só silenciar o jogo aqui. Game traço... 365.com, ok? O que que é isso, Júnior? né? Outro site? Não, é a Best365 com uma outra extensão E essa extensão é mais leve Exatamente para conseguir rodar os jogos que são virtuais, tá bom? Então aqui você consegue assistir os jogos de uma maneira muito melhor Sem ficar travando toda hora e tudo mais E aí você consegue, literalmente, também apostar da melhor maneira possível Assim conseguir ter mais resultados Pode ver que o jogo tá rodando liso, olha só Não travou nada até agora, tá bom? Então faz o teste aí Tá, o site é game-65.com e depois você coloca aqui nos comentários para mim se deu tudo certinho, se tá rodando legal, se melhorou a qualidade aí pra você conseguir estar tá apostando, beleza? Outro detalhe importante, quer saber como vários alunos nossos aí estão ganhando dinheiro sem ser o analista, fazendo aí mais de 80, mais de 100 reais todos os dias, sem ser analista de uma maneira simples. Vou deixar aqui na descrição do vídeo um link oculto, sim, é um link que está oculto aqui no meu canal, tá? Exatamente para separar os curiosos para as pessoas que de fato querem ganhar dinheiro com este mercado, tá bom? Vou deixar no primeiro link na descrição o link desse vídeo, corre para lá e assista, você vai entender de uma vez por todas como que você pode ganhar dinheiro neste mercado sem ser um analista profissional, mesmo que você seja um total iniciante, beleza? Então até o próximo vídeo, até mais e valeu!